Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks de metal. O que você não sabe, vai saber agora. O que o Ducks tem escondido que você ainda não sabe? Eu vou mostrar para vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Postei uma nota no blog para vocês informando sobre essa mudança que está acontecendo aí com o cartão é, do, do Dux Infinite. E a gente pensa que o Dux é somente a pontuação de 5 pontos por cada dólar gasto nacional e 7 pontos a cada dólar gasto internacional. Mas não é só isso não. O Dux, a pontuação é muito mais que isso. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Só para você ter uma ideia... O Visa Infinite Ducks pontua a cada US 1 dólar gasto nacional 5 pontos e 7 pontos a cada dólar gasto internacional. No entanto, quando você usa o Marketplace Curta AI do BRB, a pontuação é mais generosa ainda. Ele acrescenta para você a cada US 1 real gasto dentro do Marketplace do Curta AI, ou seja, comprando produtos dentro do shopping, do curta aí do BRB, você ganha, além dos cinco pontos a cada dólar gasto, também ganha a cada um real gasto três pontos. É isso que você estão tá ouvindo. Ou seja, só para você ter uma ideia, a cada, vamos imaginar que o dólar e o real seja cinco. Então, um dólar, cinco reais, então eu ganharia, por exemplo, cinco pontos. A cada dólar, cinco pontos. E a cada real, então eu teria mais três pontos. Então, eu teria um real de compra é, 3 pontos mais 5 Seria 8 pontos Se eu considerar 5 mais 5 Então 3, 6, 9, 12, 15 15 com 5 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 pontos Eu teria com o Ducks O poder dele de compra Junto ao Curta Aí. Então observem bem vocês Essa quantidade De pontos que o cartão pode me dar A cada 1 dólar 5 pontos a cada um dólar, internacional, 7. A cada um real gasto Curta Aí, três pontos. Os pontos do Ducks nunca expiram junto ao programa de fidelidade Curta Aí, BRB Card. Além disso, quando você contrata o vizinho Infinite Ducks de metal do BRB, você ganha 10 mil pontos após o uso e pagamento da fatura. 10 mil pontos bônus mais a pontuação que você gastar com o cartão nacional ou internacional ou no próprio marketplace do BRB ganhando é, três pontos por cada real gasto. Tá? No primeiro ano, a isenção do cartão ela se estende para o titular e os adicionais. O titular e os adicionais ficam isentos por um ano. Após esse, esse, esse, essa fase de isenção da unidade de um ano, o titular pode continuar isento por gastos mensais, gastando entre 15 mil a ,99, isenta 75% a anuidade do titular. Já para gastos igual ou superior a R$ 20.000, isenta 100% a anuidade do titular. Já os adicionais não têm programa de isenção. Os adicionais ganham 50% de desconto após o primeiro ano grátis. Então, os adicionais seriam R$ é, 1.500 a anuidade do titular, metade de 1.500, tá certo? Então, os adicionais teriam uma anuidade de 750 reais, 750 dividido em 12, 12 parcelas de 62,50. Então, os adicionais sempre vão pagar 12 parcelas de 62,50 reais, tá certo? Então, essas são as regras para o cartão. Então, os adicionais, se gastar 20 mil reais, não isenta o adicional, só isenta o titular. Os adicionais sempre terão 50% de desconto, tá? Tá certo? Deu para entender? Agora, as salas vivas. Acesso ilimitado à sala VIP do lounge que o titular, os oito cartões adicionais e três convidados por visita. É isso que você ouviu, é três convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass para o titular, os oito adicionais e três convidados por visita. Acesso ilimitado ao Visa Airport Companion Dragon Pass o titular os adicionais oito e três convidados por visita. Acessos ilimitados às salas VIPs BRB CoWork em Congonhas, Rio de Janeiro ilimitado para o titular, os adicionais e três convidados por visita. Acesso ilimitado para o titular, os oito adicionais e três convidados por visita junto à sala VIP BRB em Brasília, VIP Club, em Brasília, a sala VIP internacional e nacional. Estacionamento grátis em Brasília VIP, para o Visa e Ducks também. Como vocês sabem, o cartão é feito de metal, o acabamento dele é premium, é um cartão de luxo, do BRB, e para adicionar o cartão às suas carteiras digitais, é, por exemplo, o Samsung Pay, que é o meu caso, que eu uso muito por aproximação. Né? E caso você queira também, é, solicitar o cartão Visa Infinity Ducks, Na nossa, no nosso blog, eu deixei aqui as informações de como solicitar o seu cartão Visa Infinity Ducks. Esta imagem que você está vendo do blog, basta você clicar altarendablog.com.br lá no blog tem todas as informações de como adquirir o seu cartão, qual que é a renda, qual que é o, o limite, é, com como eu faço para ter o cartão, lá eu explico para vocês no nosso blog, altarendablog.com.br clica em é, nesse link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo também, para você ser transferido para a página direto do Dux, tá bom? E temos várias imagens no nosso blog falando desse Visa Infinity Dux, tá bom? Então, gente, o Dux, ele se torna aí, desde o lançamento oficial, o melhor cartão do país. Ele é o melhor cartão para cúmulo de milhas, ele é o melhor cartão de vip do Brasil e um dos maiores do mundo. O Dux é tão completo que alguns cartões americanos nem chegam próximo do Dux. Só para você ter uma ideia, eu não conheço nenhum cartão americano, mas nenhum. Então, um pouco o Centurion, que te dá acesso aos programas mais famosos do mundo. Lá onde que Dragon Pass e Priority Pass. Então, a gente não, não vê acontecer muito isso, né? A gente vê o Centurion, por exemplo, com Priority Pass, por exemplo, o maior cartão do Brasil, que seria o Centurion, do Santander, ele só tem acesso ao Priority Pass e sala Centurion e parceiras, né? é, então a gente vê assim, o poder desse cartão é nosso, nós brasileiros temos um cartão que lhe dá orgulho de ter no país, né? e ele é um dos maiores do mundo, tenho certeza se os americanos é, tivessem informações desse cartão e comparasse ele com os cartões americanos, eles viriam o poder do Ducks nas suas mãos, tá certo? Só pra deixar claro, o limite mínimo de contratação é 50 mil reais, ou seja, você sabe que de cara já tem um cartão com limite mínimo de 50 mil reais, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Matheus Dayan, um grande abraço. Carlos, um grande abraço. João Rodrigues, um grande abraço. Caio Vinícius, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.